Fala aí, galera, belezinha? Felipe açúcar gravando esse vídeo pra vocês aqui para falar sobre trabalho, OK? Falar sobre fazer o que você ama, não somente o que você gosta, fazer o que você ama. Por que eu tô falando isso? Eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando, talvez até você seja um exemplo disso, fazendo um trabalho que não esteja, que não está satisfeito com isso, fazendo algo somente pelo dinheiro. E se tem uma coisa, pessoal, que eu falo para você, que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo, que é o ponto principal, é que não faça nada pelo dinheiro em si, faça pela causa. Qual é a sua causa? Por que você está fazendo o que você está fazendo? O pessoal pergunta: como é que você, Felipe? Como é que você tem tanta disciplina? Como é que você tem tanta consistência com consistência? Constância? Como é que você tem tanta constância? para fazer o que você faz, toda vez que eu te encontro, você está falando sobre as aulas de português, toda vez que eu olho no seu canal no Youtube, tem mais vídeos de português, toda vez que eu vou ver a sua plataforma, que é o curso pago que você tem, você tem mais coisas no seu curso, por que você faz isso? Por que? O que é que te motiva? O que é que te traz tanta energia para fazer isso? E galera, em outras palavras, se resume a, a causa, eu faço isso por uma causa, e somente uma causa, Fazer com que as pessoas aprendam português de maneira mais rápida, mais fácil. Fazer com que vocês alcancem o objetivo de vocês. E como eu sempre menciono nos vídeos, aprender muito mais que português, através do português. Essa é a minha causa, entendeu? Cada pessoa tem que ter a sua causa. Isso é o que me, que me leva a gravar vídeo, isso é o que me faz trabalhar muito, isso é o que me faz passar horas e horas editando vídeo. A satisfação que eu tenho de ver vocês deixando comentários, Uh, falando sobre que chegou no Brasil, que aprendeu muito, que tudo foi bem, que conheceu várias pessoas, que usou várias expressões e tudo deu certo. Cara, eu fiz uma leitura recentemente e, o pessoal, e uma, uma pessoa entrou em contato comigo contando uma história pessoal e que a leitura tinha servido muito. E para você ter ideia da coisa, a leitura, tipo, não fui eu que escrevi a leitura, não fui eu que escrevi esse, esse texto. É um texto que eu li de uma pessoa, claro também que eu deixei os créditos, mas só para você ter ideia que através de outra pessoa, você consegue beneficiar outras pessoas. Ou seja, essa pessoa que escreveu, ela não tem ideia do impacto que isso pode trazer na vida de outras pessoas. Da mesma forma que os vídeos que eu gravo aqui na internet, cara, eu não tenho ideia do impacto que pode trazer, eu não tenho ideia do, da quantidade de pessoas que se motivam a seguir adiante, a fazer o que querem fazer, a seguir os seus sonhos, vendo os vídeos que eu publico aqui na internet. É o que eu gosto, é o que eu sou apaixonado por isso, eu gosto muito de ensinar, e não só, não necessariamente somente português. E você tem que descobrir a sua paixão. A minha é ensinar. Não importa o que seja, mas eu gosto de ensinar. Se eu sei uma maneira de fazer algo, é uma maneira mais simples, é mais rápida, mais efetiva, eu vou ensinar as pessoas isso e com muito prazer. Mas tem um detalhe. Eu só vou ensinar para as pessoas que realmente querem aprender. É dessa forma porque eu lembro na Colômbia aconteceu comigo de dar aulas Algumas vezes de dar aulas e eu vejo que a pessoa não está interessada em, ap em aprender. A pessoa está pagando. Mas quando você não faz o que você faz pelo dinheiro, essa é a grande vantagem. Porque você não vai odiar o seu trabalho. Porque não tem coisa pior do que você está fazendo o seu esforço ali para que as pessoas aprendam o idioma. E, e a pessoa não está interessada em aprender. E você vê o seu, o seu esforço indo pelo ralo. Mas se você trabalha somente pelo dinheiro, você pensa... Ah, ela vai pagar? Então pronto. Ou seja, se eu receber o dinheiro, eu tô bem. Mas não é dessa forma, porque cedo ou tarde você vai se cansar disso e você vai ser uma pessoa frustrada. Eu vou contar para vocês uma história. Olha só. Eu trabalhei muito tempo com, com os meus pais e eu fazia algo que eu não, que eu não gostava, eu não era apaixonado por isso. E todo o tempo que eu estava trabalhando com eles, ok, eu não vou falar todo o tempo, mas muitas vezes, pelo fato de eu não gostar do que eu estava fazendo, e eu sou o tipo de pessoa que se eu não gosto do que eu estou fazendo, é muito notável que eu não gosto do que eu estou fazendo, tipo, eu não tenho vontade de fazer, eu faço, eu esqueço, eu não tenho atenção. Então eu escutava muita coisa do tipo, você, você não, não sabe trabalhar, você não tem dedicação, você não sabe fazer nada, não sei o que você tem que ter mais responsabilidade, você tem que... Então faltavam muitas coisas, eu levava muito caramba dos meus pais com relação a isso. Mas por quê? Era, era algo que eu não estava interessado. Então talvez você esteja numa situação que você está fazendo algo que você não gosta, e pessoal, as pessoas notam, ok? Eu espero que quando eu, eu grave os meus vídeos aqui, todos os vídeos que eu já gravei aqui na internet, que vocês notem que eu gosto do que faço porque eu realmente gosto de fazer isso e da mesma forma que você nota que eu gosto do que faço outras pessoas notam o que você faz e elas sabem se você gosta ou não daquilo e eu não sei vocês mas eu mesmo eu não gosto de, de, de estar sendo servido por alguém que não gosta do que está fazendo eu não gosto de ser um incômodo para ninguém Então imagina você chega num restaurante e o garçom lá vai te atender mal Entendeu? Ou seja, cara, se, se é para me atender mal, eu não quero nem que você me atenda. Você como garçom, você como em qualquer posição que você esteja, qualquer trabalho que você esteja, que você tenha, você tem que saber que você está em contato com pessoas. E a sua decisão, o que você está fazendo naquele momento, vai influenciar o dia daquela pessoa. E muitas vezes, desculpa, não somente o dia, mas também muito tempo. Porque tem vezes que você lembra de, de situações em restaurante, e cara, é coisa inesquecível, cara. eu nunca vou esquecer daquele dia que o garçom chegou lá reclamando que tal coisa, não sei o que. E você fica pensando, será que o cara que fez a cagada, será que ele sabe que até hoje eu estou pensando nisso? É muito provável que não. Pessoal, da mesma forma que você pode fazer um efeito positivo, você pode trazer um benefício para a vida de pessoas, e você não tem nem ideia que isso foi algo benéfico, você também pode ser uma pessoa que vai trazer coisas negativas. E não queira ser essa pessoa Sabe, antes eu ficava com raiva das pessoas que, que me tratavam mal, entendeu? Mas hoje em dia eu fico feliz por não estar no lugar delas. Eu fico, caramba, que bom que eu faço o que eu gosto, que bom que eu não tenho uma cara chata, eu não fico irritado com as pessoas, e se eu, fico, e se eu for ficar irritado com alguém eu tento me controlar, e não, não sei, tipo, não propiciar, <risos> essa é a palavra, não propiciar um momento negativo com as pessoas. E eu acho que todo mundo, não sei com é, o que você trabalha, muitas pessoas veem os vídeos aqui do canal, mas pessoal, leve em consideração que se você está fazendo isso, que você está fazendo somente pelo dinheiro, é algo muito ruim, é algo que pode trazer muito, muitas coisas negativas, tanto para você como para as pessoas. Como é que eu encontro a minha paixão? Cara, é, eu volto para o que, que eu sempre converso com o pessoal, imagine que você ganhou na loteria, e que você não precisa mais de dinheiro O que é que você faria na sua vida? Então muita gente falaria Muita gente fala Ah, eu viajaria pelo mundo inteiro Ah, eu, eu, eu ajudaria as crianças na África Não sei o que e tal Cara, tudo isso você pode fazer agora Mas é tudo questão de prioridade O que é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Será que você está disposto a abrir mão de várias coisas para fazer isso? A minha recomendação, galera É que vocês leiam muito Porque quanto mais vocês leem eu falo sempre que a solução da vida não é viajar, porque tem gente que pensa que, que somente viajando que você abre a mente, e eu acredito que não, primeiramente você tem que abrir a mente aqui, ou seja, você abre a mente, você começa a viajar mentalmente primeiro, para depois viajar fisicamente, porque tem muita gente viajando fisicamente que não abre a mente, entendeu são pessoas que reclamam, pessoas negativas, eu evito ao máximo estar junto dessas pessoas, como falam por aí, né, que você é a média das cinco pessoas que você mais se circula, você circula, né? E eu fico pensando, peraí, peraí, mas essa regra é somente para as pessoas que eu estou fisicamente? E eu acredito que não. O que é mais importante de estar fisicamente com alguém é estar conectado mentalmente com alguém. É aí que entram as leituras. E claro, se você for ler alguma coisa, espero que você leia coisas que vão trazer benefício para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Leia. Em português, ok. É muito importante que você lê em português para que você use o idioma para alcançar algo muito maior, como eu sempre falo para vocês. Ok, então voltando aqui, outro tema: uh, tem pessoas que vão o Brasil conseguir trabalho, né? Eu não tenho muita experiência procurando trabalho porque eu trabalhei com os meus pais no Brasil e agora eu tenho meu negócio na internet de aulas de português vendendo o meu curso então eu basicamente eu sou o meu próprio chefe já faz muito tempo trabalhei para outra empresa em curitiba em são paulo por oito meses nove meses mas eu digo uma coisa eu contrataria eu contrataria uma pessoa que tivesse atitude uma pessoa que seja proativa não uma pessoa que seja reativa é uma pessoa que vê o problema e faz alguma coisa não é uma pessoa que fica esperando para que você fale alguma coisa para que ela faça alguma coisa entendeu outra coisa saia da mediocridade galera desde o colégio a gente é acostumado a fazer o que as pessoas pedem pra gente se é pra traga dois, a gente vai lá e traz dois. traga cinco, a gente vai lá e traz cinco. Por que a gente não faz mais desde o tempo do colégio a gente é condicionado a fazer isso os professores falam você vai ter que ler sobre isso você vai ter que escrever sobre isso a quantidade mais, a quantidade de linhas é tanto Aí você escuta o pessoal perguntando, né? Eu, eu trouxe, falando disso aqui agora eu lembrei, porque tem a, a, nas aulas de português, o pessoal perguntava, é para ler sobre o quê? Eu falei, cara, escolha o tema do seu interesse. Outra coisa, no tempo do colégio, né? É para ler, quanta, é, é para escrever quantas linhas. Aí o professor falava, 15. Eu, eu mesmo, quando eu estava no colégio, quando eu tava nessa cabeça assim de fazer somente o que as pessoas me falavam para fazer, eu ia lá e escrevia 15 linhas e e, e e o texto que eu fazia tipo as letras bem grandes e bem tipo com muito espaço para comer mais espaço entendeu para pra que eu pudesse fazer mais e menos mas é aí que tá será que isso vale na vida real não porque na vida real você tem que prometer menos e trazer mais você tem que surpreender as pessoas e falando isso falando disso na, na questão de, de trabalho se você está no brasil procurando trabalho Primeiro, procure alguma coisa que você gosta de fazer Segundo, se você encontrar alguma coisa que você não está gostando de fazer Encontre uma maneira de gostar do que você está fazendo De alguma forma Como é que eu posso fazer isso mais interessante? Como é que eu posso fazer isso mais divertido? Você tem que se conhecer Quanto mais você se conhece, mais você sabe Desculpa o barulho aqui, pessoal Quanto mais você se conhece, mais você sabe O que você precisa, entendeu? Para estar tá bem Então o que eu faria? Você não vai somente enviar, chegar, a enviar um, um, um currículo por e-mail. Por quê? Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem, galera. Olha só, eu, eu tenho um pensamento muito simples. Se o que a maioria, se, olha só, se o que a maioria das pessoas fizesse fosse o correto, todo mundo teria o trabalho, o trabalho dos seus sonhos, porque a maioria das pessoas que estão fazendo isso é correto. Então, a maioria das pessoas que eu conheço tem o um trabalho dos seus sonhos, são felizes da vida. Mas não é, não é isso que acontece, é a minoria, é a grande, ou seja, a grande minoria de pessoas que tem que faz o que elas gostam, mas por quê? Porque não seguiram as regras, porque não fizeram o que todo mundo fez, entendeu? Então quando você pensa, o que o que o pessoal está fazendo aqui para conseguir trabalho? Manda e-mail, aí você o ok, beleza, então vou mandar um e-mail, eu vou no lugar falar com a pessoa, se eu não encontrar a pessoa, eu vou votar no outro dia, eu vou ligar para a empresa, eu vou tentar falar com o chefe, por quê? Somente fazendo isso, você vai estar tá cortando um montão de pessoas, você vai estar tá eliminando um montão de pessoas, você vai estar tá se destacando, entendeu? Então quando você faz isso, você é notado e as pessoas vão te contratar. E ainda se não te contratar, as pessoas vão saber que você existe mais adiante, pode recomendar para alguma pessoa, não sei, quem sabe. Porque a primeira dificuldade quando você tem, quando você chega num país... Primeiro é o idioma, né? Ok, beleza, já domino o idioma, e agora? Agora eu me senti cômodo para conseguir um trabalho em outro país. Quando eu cheguei na Colômbia, história real, ok? Depois de uma semana eu consegui trabalhar no, no instituto. Eu passei mais ou menos seis, sete meses trabalhando no instituto. Depois de um tempo, por quê? Eu comecei a notar que eu não estava gostando da metodologia porque você tinha que usar um livro lá, que eu não, nem usava, não seguia essas coisas, mas os horários, eu não gostava, não gostava dessa dessa maneira, entendeu? E muitas vezes eu fazia, eu ainda faço coisas, mas no tempo do da, da, do Instituto, eu fazia coisas que o Instituto não pedia para fazer, mas que os estudantes gostavam muito. Tipo, eu mandava e-mail do material que a gente viu na, na aula, entendeu? Eu mandava recomendação de páginas, eu sempre estava em contato com o pessoal para as dúvidas, eu tinha que fazer isso, ou seja, o instituto estava pedindo para fazer isso, não, mas como eu amo o que eu faço, o que eu quero é ajudar, ajudar várias pessoas o máximo possível. Eu fazia, <coughs> desculpa, eu fazia isso e gostava, e as pessoas notavam. Então, depois de seis meses, as, as mesmas pessoas que estavam tendo aula comigo, que estavam notando o meu esforço, começaram a recomendar para aulas particulares. E eu comecei a dar aula particular na, na Colômbia. Então, depois eu saí do instituto. Com dois estudantes, na verdade. Não, na verdade, um garantido e o outro era promessa. Comecei com dois, digamos. E depois foi crescendo, crescendo. E conseguindo mais e mais estudantes. E eu consegui me sustentar por muito tempo na Colômbia. Tipo, três anos e meio morando na Colômbia. Dando aulas de português. Fazendo o que eu gosto. Mas por quê? Porque você fez mais do que o esperado. Você surpreendeu as pessoas. Então, pessoal. Tudo na vida não leve... Do jeito mais fácil, não vá pelo caminho mais fácil Tipo, hoje mesmo, eu fiz um passeio aqui, fui para uma, uma caverna Me meti no meio do mato, nossa, sozinho na moto Tinha chovido, tudo tava molhado, cheio de barro A moto derrapando, eu com risco de cair na moto Cheguei no local, não sabia nem como chegar né? Ou seja, cheguei no local assim, tipo, na área, na região, né? Não sabia nem como chegar nessa nessa caverna E fui caminhando, abrindo mato, tá não sei o que, tal, tá, tal tá mas no final a recompensa é muito grande aí você pensa eu passei por tudo isso e tive a grande vantagem de conhecer isso enquanto muitas pessoas não quiseram passar por isso não quiseram fazer isso e também não, não desfrutaram desse benefício entendeu como, como eu falo no vídeo sobre disciplina são três coisas que eu falo para vocês sempre disciplina motivação e autoconfiança nesse vídeo eu falo muito disso por quê? As pessoas não pensam no benefício que vai ter depois de fazer o que elas têm que fazer. Entendeu? Tipo ir para academia. Eu tô motivado para ir para academia, mas a disciplina é muito mais forte, entendeu? Se eu não tenho uma disciplina, a minha motivação pode morrer, porque muita gente tá motivado para ir, mas não vai, entendeu? Eu quero ir, mas eu não vou. Mas quando você tem, tem disciplina, a diferença é essa não importa se você está motivado ou não, você vai. várias vezes eu já me acordei com vontade de ficar na cama, não, não tinha nem força, eu nem imaginava levantando peso na academia. E eu penso caramba, eu, eu vou para academia porque se eu fizer exercício, eu vou ter mais energia, eu vou me sentir melhor, vou ter mais saúde, não vou me adoecer, não vou adoecer com qualquer coisa, então eu vou lá e vou para academia, entendeu? e depois quando eu saio da academia eu vejo o benefício eu nunca saio da academia pensando, caramba, que besteira que eu fiz vim aqui na academia. Mas você tem que tomar o primeiro passo. A ideia aqui, galera, é que vocês não sejam, uh, não seja medíocre. Ok? A palavra medíocre não é uma coisa de outro mundo. Okay? A palavra medíocre é você fazer o que todo mundo faz na, na média, entendeu? Tipo, é, tá, tá meia boca, tá, tá normal, entendeu? Não é nenhuma coisa demais, também não é uma coisa de menos. Tá normal. Você tá seguindo a linha de todo mundo. Como eu já falei pra vocês você grande ou seja grandes atitudes ou seja atitudes radicais geram mudanças radicais então se você quer aproveitar do que muita gente não aproveita faça o que eles não fazem ok aqui na internet quantas pessoas gravam vídeo de português várias pessoas gravam vídeo de português mas quantas pessoas fazem o que eu faço nos vídeos gravando de vários lugares quantas pessoas se dedicam em fazer reunião, quantas pessoas se dedicam em editar o vídeo como eu edito, que dá muito trabalho, e eu sei que dá muito trabalho fazer isso, entendeu? É, é algo quando você vê que tá, eu acho que eu tô falando muito alto aqui, é algo que quando você vê que tá, que tá feito, você tem orgulho daquilo. E algo que eu falo pra, pra o pessoal, é, isso eu faço na minha vida, eu já devo ter mencionado isso em algum vídeo, mas faça alguma coisa tão bem feita, que quando alguém pensa em fazer a mesma coisa, dê preguiça. Porque é isso que acontece. Quando você chega tão alto e alguém... Desculpa outra vez. E alguém pensa em subir a montanha, quando de duas a uma, a pessoa vai te ver lá em cima, vai ver o que você fez, vai ver tudo que você passou, e vai, caramba, eu não consigo fazer isso. É muito difícil, vai, vai levar muito tempo. Ou seja, eu estou procurando o benefício a a curto prazo e geralmente o benefício a curto prazo não dura entendeu porque é curto prazo não, não, vai, não vai não vai durar muito então a pessoa olha e desiste e a outra coisa que é o que você tem que fazer é ver uma pessoa que chegou lá em cima e se motivar por isso é você ver caramba esse cara está fazendo isso essa menina está fazendo isso e chegou até aí eu também posso fazer isso e você vai lá e faz que uma pessoa seja fonte de motivação para você conseguir o que você quer eu me inspiro em muitas pessoas. Quando eu vejo pessoas trabalhando na internet, fazendo, quando eu vejo o avanço das pessoas, eu falo caramba, que bacana! Eu também tenho que fazer isso, eu tenho que seguir, eu tenho que me motivar, entendeu? E esse é o ponto, galera. Não faça o que todo mundo faz em qualquer coisa. Por aí, eu não sei qual é a citação que faz, mas tipo, eles, falam, <risos> qual é a citação? Onde você vê a multidão não é por aí o caminho. Quando você, não, quando você se vê no meio da multidão é porque você não está no lugar certo porque geralmente a multidão, a maioria das pessoas não estão fazendo o que deveria estar fazendo entendeu então para para pensar aí e, e anota anota aí no papel cinco pessoas que vem na sua mente que faz o que ama pessoas próximas, okay? que é apaixonada pelo que faz e não somente que fala que é apaixonada, mas que você vê a paixão pelo que faz eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de lembrar de, caramba, que, deixa eu ver um amigo aqui que faz alguma coisa que, que realmente ama, que o olho brilha assim quando tá falando disso, entendeu? Sabe quando você tá falando de algo que você gosta, que você, nossa, brilha os olhos? Não tem. É difícil, porque a grande maioria das pessoas tá fazendo o que não gosta. Se você é uma das pessoas que tá fazendo o que não gosta, tome uma atitude e comece a fazer outra coisa, entendeu? Ou mesmo no dia a dia você pode mudar, como eu já falei, você tem que se conhecer para você começar a fazer o que você gosta. Neste momento, eu dou aula de português. Eu gosto de ajudar vocês a aprender português. Converso com vocês na internet, pelo WhatsApp, pelo grupo. Vejo o benefício que é gravar esses vídeos. Veja a quantidade de pessoas que se motivaram a voltar a praticar o idioma. Isso fala caramba. Eu tenho um compromisso com vocês de fazer isso. Vou continuar fazendo isso porque eu gosto e eu vejo que muitas outras pessoas estão sendo beneficiadas por isso essa é a minha causa e não é pelo dinheiro entendeu o dinheiro pode pode soar clichê mas é consequência nada mais eu nunca fiz nada pelo dinheiro ah, eu tô fazendo só pelo dinheiro só pelo dinheiro porque eu, de fato eu já devolvi dinheiro de estudante quando eu percebi que o estudante não queria aprender eu tomo aqui seu dinheiro de volta eu não, não quero seu dinheiro entendeu eu não quero que você eu prefiro que você não me pague e eu dê aula e você aprenda do que você me pagar e eu tomar o meu tempo de tentar ensinar português para você e ver que você não quer aprender, que você não está comprometido. Você chega numa aula, você sabe menos. Você chega numa aula, você tem um montão de dúvidas. Que a gente já tinha conversado sobre isso, entendeu? Aí eu pergunto, você fez isso? Cara, ah, não fiz nada, não sei o quê. Outra vez. Se eu pedir para vocês leia dois textos, você lê quatro você traz, não sei, resumo de outros, tal, que você viu. Aprenda a surpreender as pessoas. Lembre, prometa menos e faça mais. Só gravei esse vídeo, galera, porque eu já vi muita gente fazendo que não gosta, e isso tem um efeito em cadeia gigante, ok? Principalmente se você trabalha em restaurante, onde você tem um atendimento, né, o garçom e tal, e, nossa, tem tem vezes que você tem experiência tão positiva no restaurante, e o garçom foi parte daquilo. De fato, os garçons e as garçonetes, é o que faz a grande maioria da diferença, entendeu? Eu tô aqui no num hotel, um restaurante. Eu não estou me hospedando aqui, mas é um restaurante aqui. E como eu falei, eu acabei de voltar de um passeio. Passeio meio louco aí. <risos> Foi bacana. E a menina preocupada, tipo, ai, ah, você tá todo sujo, você pode porque eu tava, tava cheio de barro na perna assim, todo sujo. E ela ela me deu uma mangueira para lavar a perna, depois me deu uma sandália para entrar aqui e tal, sem problema, com um sorriso na cara, entendeu? Então essas coisas fazem com que você pense, caramba, tem muita gente boa nessa, nesse mundo, entendeu? Não se concentre nas pessoas negativas, porque tem aquela coisa, quando você está rodeado de pessoas negativas, é muito provável que você se torne uma pessoa negativa. E se você está rodeado de pessoas positivas, é muito provável que você se torne uma pessoa positiva também, porque isso contagia. Eu lembro quando eu estava viajando, tinha vezes que eu tava com um grupo de pessoas super bacana, super animado tal, e de repente eu chegava num grupo de gente assim, morgado, gente assim como sem graça, gente negativa tal, e na mesma hora tá, que tem aquele corte, sabe? Tem aquele choque direto. E você pensa, caramba, eu tenho que estar com gente que me deixe para cima. Eu tenho que estar com gente que me deixe para cima, e que faça eu deixar outras pessoas para cima também. Ok? Então, galera, queria... Só compartilhar com vocês aí, algumas ideias, enquanto eu tomo um cafezinho. Espero que tenha ficado claro, ah, se vocês tiverem comentários comentários sobre isso, deixa aí aí embaixo, ok? Sua a experiência, sobre o que vocês estão fazendo, sobre o que vocês gostariam de fazer, se vocês estão trabalhando no trabalho dos sonhos de vocês, porque, cara, não tem coisa melhor, ok? Eu falo para o pessoal, quando você se levanta, ou seja, quando uma semana para você, qualquer dia a dia, quando você tá numa segunda-feira e você não tá preocupado com a sexta-feira, ou quando você tá na quinta-feira você não tá louco porque amanhã é sexta-feira já, que maravilha, depois é sábado. Quando você vive cada dia como se fosse dia, sem, sem, sem nome, ok? Porque é, na verdade, tipo, nome é somente o que a gente dá, uma invenção humana. Mas viver cada dia super bem, entendeu? Não é tipo, caramba, segunda-feira, vou ter que trabalhar, que porcaria. Porque isso já aconteceu comigo e é horrível. Você se levanta indisposto, você não quer fazer nada, você tem mau humor. E É horrível quando você faz isso. Quando você encontra o que você gosta, você se levanta com propósito. O cara fala, quem é que eu vou ajudar hoje? O que é que eu vou fazer hoje para melhorar essa vida? O que é que eu vou fazer hoje para terminar o dia e falar, nossa, que dia bacana, cara. Tipo, como hoje eu saí, fiz um passeio, conheci gente no caminho, conheci gente local aqui, sem falar nada de inglês, tipo, me, me comunicando por sinais e tal agora eu tô aqui nesse café já comi aqui tomei uma sopa tô tomando um cafezinho aqui vou gravando esse vídeo pra vocês aqui né e eu tava pensando aí você pensa aquela coisa que eu tava falando a maioria das pessoas não vão fazer isso não vão tomar o tempo de gravar o vídeo para colocar na internet tal não sei o quê por quê porque isso toma tempo toma trabalho você tem que decidir você tem que se planejar você tem que ter a dedicação de fazer isso e eu sei que muita gente vai parar nos, no, nos primeiros obstáculos, ok? E você vai ter que ser o tipo de pessoas que vai procurar os obstáculos para passar por esses obstáculos e chegar onde ninguém chega, ou chegar onde poucas pessoas chegam, ok? É muito simples. Galera, imagina a montanha. Quando você vê uma montanha e você tem níveis de montanha, você, ok, tem uma base aqui, tem outro, outra base aqui, tem outra base aqui em cima, você vai ver que quanto mais você sobe, menos pessoas vai ter aí entendeu Porque as pessoas vão subindo, ok. Aqui para mim já deu. Aqui eu vou chegar só até aqui. E assim é na vida: tem gente que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando eu, vou, quando eu falo vai subindo, eu não estou falando de dinheiro, ok? Eu estou falando de realização pessoal. De você olhar para trás e falar: caramba, nossa cara, eu lembro quando eu comecei a fazer isso tá, tá, tá, e agora estou fazendo isso, é super diferente e tá, tal, muito melhor, muito mais animado. Até mesmo os vídeos que eu gravo para vocês aqui, quando eu, quando eu vejo meus primeiros vídeos, nossa, cara, é muito diferente, entendeu? Porque os primeiros vídeos, eu não tenho tanta desenvoltura assim para estar tá falando, né? Eu tô aprendendo ali, dá para ver que a pessoa está aprendendo e tal. Mas ainda assim, explicando de maneira clara para vocês português. Mas quando eu me analiso, é claro, você vê a diferença, entendeu? E você tem que apreciar, você tem que valorizar isso de você pensar, caramba, eu lembro como é que foi para gravar pra gravar os meus vídeos, e agora eu estou gravando vídeo em público, que é outro obstáculo também, porque o mais fácil seria gravar vídeo em casa, né? mais seguro, mas aí eu falo para vocês, faça o que as pessoas não fazem, quando vocês se encontrarem numa uma situação que você fala, ai caramba, não sei se eu faço isso, tenho vergonha, não sei o que, é nesse momento que você tem que fazer, porque se você teve vergonha, se você sentiu isso, se você sentiu o frio na barriga, se você se sentiu incômodo para fazer porque você não está acostumado com aquilo, é claro, aí é que você tem que fazer. Por quê? Porque muitas pessoas vão sentir a mesma coisa e elas não vão seguir em frente. Elas vão parar. Elas vão voltar com a cabeça baixa e falar, não, é muito difícil, eu prefiro fazer isso em tal lugar. Entendeu? Então você vai se acostumando, você vai subindo o nível. Você sempre tem que aumentar o seu nível. Entendeu? Você tem que ter um... um um nível muito alto sempre agora qual a em inglês que eu falava aumentar o seu padrão é né? o standard claro ou seja é você ok vou dar um exemplo aqui muito simples quando você vai no restaurante você ok comer uma lasanha você gostou ok essa é a sua realidade de lasanha e você come aquilo você tá feliz até você descobrir outro restaurante que é muito melhor e você fala caramba de repente, a lasanha que eu gostava, que era essa, já não é a melhor. A melhor já é essa. Isso tem que ser na vida também, entendeu? Que você sempre faça coisas que você vá deixando velho para trás. E você possa olhar para trás e dizer, nossa, cara, como eu já mudei daqui para aqui. Esse é o meu nível. Eu quero fazer assim, eu não quero fazer menos que isso, entendeu? Você tem que estabelecer um nível para você. Para que você tenha qualidade no que você faz. E isso em qualquer coisa, relação, em trabalho também, que também a gente tá se relacionando com pessoas sempre, então galera, me estendi um pouco aqui, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não sabia nem direito o que é que eu ia fa falar, sem estrutura, eu não tô lendo nada, não tem nenhum ponto assim e tal, e é um vídeo sem praticamente sem edição, algumas partes aí eu vou dar, um, dar uns cortes aí, ou até colocar direto, mas essa é a ideia, beleza galera, faça o que vocês gostam, Faça alguma coisa diferente das outras pessoas. Se você vê que todo mundo está fazendo a mesma coisa, não faça aquilo. Faça uma coisa diferente, porque é aí que você vai se destacar. E outra coisa, se conheça. Porque quando você se conhece, você sabe o que fazer para te beneficiar e para beneficiar outras pessoas também. Beleza? Então, galera, abração. Valeu por ver até o final. Eu sei que o vídeo é um pouco mais longo, mas como eu já comentei com vocês, eu gravo esses vídeos. E quem quiser ver até o final, vê. Quem não quiser... Só é apertar no X aí e o vídeo desaparece. <risos> então, se você viu até o final, muito obrigado pela consideração de ficar até o final. E se quiser deixar um comentário, seja bem-vindo e vamos discutir sobre isso. Sobre fazer o que você gosta, sobre fazer muito mais do que a maioria das pessoas fazem. Beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Finalmente cheguei numa caverna aqui. Depois de... Nossa, está chovendo aqui, olha só. Está chovendo. A pista, ou seja, a estrada toda de barro, na moto, caramba, foi muito difícil. Consegui chegar aqui, ninguém sabia dizer onde é que, onde é que era. Eu então fui perguntando, perguntando, o pessoal sem entender, fazer assim, tipo, vai ali e tal, não sei o quê. E eu cheguei aqui nesse local, nessa caverna. E sinceramente eu confesso que eu tava. Eu tava pinando, como a gente fala em português. Porque eu tô sozinho aqui e eu entrei em mata fechada, né? Eu caramba, ou seja, parece que é por aqui. Porque tá assim, tipo, tem escada, essa escada né, tipo, as pedras, mas tem muita água também e a mata tá fechada. Olha só isso aqui ó, não tem, não tem caminho aqui, não tem trilha pra você passar. Olha, nossa, olha só como é que eu cheguei aqui. Todo sujo, cheio de barro, olha só. Mas finalmente cheguei, todo molhado e... Vamos ver como é que é aqui né, tipo, tá meio assustador, mas, cara, tem um cheiro estranho aqui, isso aí, vou ver se eu consigo ver alguma coisa aqui, olha só, tem tá outra entrada, ou é a mesma entrada, não sei, Separada. nossa, tá muito bacana aqui. Mas, confesso, outra vez, eu fiquei tipo, caramba, será que eu vou, será que eu não vou, eu não tô vendo caminho aqui. Mas a pedra tá ali, eu fui, tipo, abrindo a mata, cheguei aqui e eu tô com bermuda, né, e, tipo, aquele medo da cobra, né. Se aparece uma cobra, alguma coisa, <risos> aí já viu. Beleza, vou colocar, eu esqueci minha lanterna, minha lanterna também, pra variar, vou colocar a lanterna de celular. Nossa, <coughs> decidi voltar aqui porque é muito grande. Eu tô só com meu celular e o meu celular tá úmido. Imagina que. Imagina se apago o celular aqui, eu no meio disso aqui sozinho. Eu fico preso. Mas se liga. Ou seja, não dá pra ver muita coisa porque. Ai caramba. Se eu tivesse uma lanterna aqui melhor, mas. Olha só. Nossa, tá silêncio aqui. Nossa, é assustador. <risos> Eu pensei aqui atrás, aqui atrás, vocês não estão vendo nada, mas eu pensei mais, mais no fundo, que tem um buraco aqui, ó. imagina você sem nada, sem nada de luz e caminhando por aqui, cai sozinho aqui dentro, e você só com uns biscoitos na, na mochila e na escuridão, e ninguém vem por aqui, esse lugar está abandonado, olha só, não dá pra ver quase nada. Dá pra pegar um montão de mosquito. Nada mais. Caramba. Ai. E agora tem a volta, né? Olha só. Aí eu tô por aqui e vejo essa sombra. É o caramba, o que é isso? O pessoal faz a oferenda aqui, ó. Aí isso dá pra ver, né? meio assim, tipo demorou pra chegar, mas cheguei e realmente o lugar é muito bacana quieto você só escuta as gotas do da, da caverna e os morcegos passando pra cá e pra lá olha só essa câmera não foca tá horrível pra focar não dá pra ver bem Olha só. Ah, agora deu pra ver. Se liga. Uhum. Olha que forma estranha. Como é que essas coisas se formam embaixo aqui de uma? Essa gente é uma caverna, né? Isso aqui tudo é feito pela água E brilha Tem um... Tem um brilho assim Não sei se dá pra ver Acho que dá pra ver na câmera Olha só. Agora dá tá pra ver melhor Olha a saída ali, ó O buraquinho A luz no fim do túnel O resto... De escuro. E essa câmera do celular não ilumina quase nada Só pra ver alguma coisa Olha só. Ah, Como é que essas coisas se formam assim então? Olha só. Nossa. Creepy Nossa, essa volta vai ser dura né? Com essa chuva A estrada tá cheia de barro eu ainda não caí, espero não cair. Mas vamos ver. Ó, amor, impressionante essas coisas. Dá pra alguma coisa ainda. Né? Que isso? <risos> Bom, não entendo nada. Será que é tipo, saia daqui? Aqui já fico mais tranquilo, tem luz. Olha só essa saída aqui. Aqui tem outro Buda. Tá? pra mim já deu já nossa. Uh. e a chuva não para aí não sei se melhorar essa câmera beleza Uau. consegui chegar aqui até onde eu deixei a moto tinha pegado o caminho errado fui lá por cima ali ó olha como é que tá a neblina aqui nossa para voltar vai ser osso olha só Ai, caramba. Valeu a pena. Muito bacana. Faria outra vez. Mas com uma lanterna 100% carregada e um celular também carregado. Porque se meter na caverna é grande pra caramba. Eu, deu, pra dar uma, deu pra dar uma noção. Eu fiquei, caramba, será que eu me meto lá sozinho? Ninguém sabe que eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa, aí tchau. Sem aula de português, sem Felipe açúcar Vai pro Beleléu. <risos> Daí eu decidi ser mais prudente, né? Eu vou voltar, é melhor voltar. Porque aí eu já tô correndo risco de, de vida, né? Ninguém nunca sabe. E pelo jeito, como eu falei pra vocês, esse caminho aqui, eu acho que ninguém vem aqui. Porque o lugar tá muito. Tipo, a mata tá, tá fechada, entendeu? Tem, tem um caminho, mas tá, tá escondido o caminho. Então você tem que olhar por cima mais ou menos e ir descobrindo o caminho. Então acho que nenhum turista vem por aqui. E, e para chegar aqui foi duro, foi osso. Porque é no meio do nada, é no meio de um montão de plantação aqui. E não tem placa, não tem nada. Eu usei o Maps.me para chegar aqui. E ainda assim, perguntando ao, ao pessoal. Aí eu tô, no, eu tô com outro dilema agora. Voltar na chuva ou esperar que não vai passar. Porque tá tudo fechado, a neblina tá imensa aqui. Então não vai parar a chuva. Então se eu ficar por aqui... Esperando, esperando, vai anoitecer Aí eu vou ter que dormir por aqui em algum lugar Que eu não tenho nem ideia <risos> Eu acho que é melhor voltar mesmo Valeu galera, obrigadão aí por ver o vídeo até o final eu Espero que saia tudo bem Valeu, tchau tchau